Segunda parte Assim sendo, isso é, a fim de todo esse detestável cabedal lograr adquirir, servi com zelos frenéticos as leis da Inquisição. Persegui, denunciei, caluniei, intriguei, menti, condenei, torturei, matei. Denunciaria meu próprio pai, tal a demência que de mim se apossara, levando-o ao tribunal como agente da reforma, se, protegido pela misericórdia celeste, não tivesse ele entregado antes a alma ao Criador. Não o fazia, porém, propriamente com requintes de maldade. Meu intento era servir os superiores, engrandecer a causa da companhia, provar com dedicação imorredora e incondicional a gratidão que me avassalara a alma apaixonada pelo amparo que me haviam dispensado. Fui, eu mesmo, vítima da mesma instituição, porque... Reconhecendo-me submisso, penhorado pelos favores recebidos, exploravam os chefes maiorais tais sentimentos, induzindo-me à prática de crimes abomináveis, certos da minha impossibilidade de ter diversação. Se, ao invés desta, eu optasse por alguma comunidade franciscana, ter-me-ia certamente educado, transformando-me numa alma de crente incapaz de práticas danosas. Pelo menos ter-me-ia habituado à honradez dos costumes, ao respeito ao nome do Criador, ao interesse pelas desgraças alheias, pensando em remedialas. A companhia de Jesus, no entanto, malgrado o nome excelso do qual se valeu a fim de inspirar-se, converteu-me em réprobo, uma vez que me aliciei justamente ao departamento político-social que tantos abusos cometeu no seio das sociedades e em nome da religião. Durante muito tempo esqueci aqueles que me haviam atraiçoado. Não os procurei, não importou o destino que tinham tomado. A verdade é que se transferiram para a Holanda, onde Jacinto de Ornella se incumbira de certa missão militar. Mas um dia o acaso me pôs novamente na presença deles. Haviam já passado quinze longos anos que sua execrada visita à mansão de meus pais convertera meu coração sentimental em fornalha de ódios. Os deveres profissionais, que o tinham afastado da pátria, agora o faziam retornar, gozando de excelente conceito, até mesmo nas anticâmaras reais, desfrutando invejável posição social. Ao vê-lo, obrigado a apertar-lhe a mão em certa cerimônia religiosa, filo como a um estranho, Sentindo, não obstante, que o coração fremia em meu peito, enquanto a antiga rivalidade, as doridas angústias experimentadas no passado, fervilhavam tumultuosas à sua vista, prevenindo-me de que, se o sentimento de amor por Maria Magda desaparecera, sufocando-me na vergonha do perjúrio indigno, no entanto... A chaga aberta então sangrava ainda, clamando por desforras e represálias. Procurei observar a vida de tão odiado varão. Seus passos de adepto da reforma, seu passado como seu presente, o que fazia, o que pretendia, como vivia, o grau de harmonia existente no lar doméstico e até as particularidades de sua existência... — Graças ao experimentado corpo de espiões que me ficava às ordens, como bom agente do santo ofício que era eu. Jacinto de Ornelas era feliz com a esposa e amavam-se terna e fielmente. Tinham filhos aos quais procuravam educar nos preceitos de boa moral. Maria Magda... Tama formosa e cortejada, que se impunha na sociedade por virtudes inatacáveis, apresentava a beleza altiva e digna das suas trinta e três primaveras, e, desorientado, enlouquecido por mil projetos nefastos e degradantes, ao vê-la pela primeira vez, depois de tantos anos de ausência, senti que não a esquecera como a princípio supusera, que a amava ainda para a desventura de todos nós. A antiga paixão, a custo sopitada pelo tempo, irrompeu por ventura ainda mais ardente desde que comecei a vê-la novamente, todas as semanas, praticando ofícios religiosos numa das igrejas da nossa diocese, como boa católica que desejava parecer, a fim de ocultar as verdadeiras inclinações reformistas que animavam a família toda. Desejei atraí-la e cativar agora as atenções amorosas negadas outrora e, sob a pressão de tal intento, visitei-a oferecendo préstimos e me desfazendo em amabilidades. Não o consegui, todavia, apesar de as visitas se sucederem recrudesceu em meu seio o furor sentimental, compreendendo-me totalmente esquecido, tal como a erupção inesperada e violenta de vulcão adormecido desde séculos. Tentei cativá-la eternamente, rojando-me em mil atitudes servis, apaixonadas e humilhantes. Resistiu-me com dignidade, provando absoluto desinteresse pelo afeto que lhe depunha aos pés, como também pelas vantagens sociais que eu lhe poderia fornecer. Experimentei suborná-la, levando-a a compreender o poder de que dispunha, a força que o hábito da companhia me proporcionava no mundo todo, o acervo de favores que lhe poderia prestar e ao marido, até mesmo garantias para exercer a sua fé religiosa, pois eu saberia protegê-los contra as repressões da lei, desde que concordassem aquecer aos meus ansiosos projetos de amor. Repeliu-me, no entanto, sem compaixão nem temor, escudada na mais santificante fidelidade conjugal por mim apreciada até então, deixando-me, aliás, convencido de que, mais do que nunca, se escancarara supremo abismo entre nossos destinos, que eu tanto quisera unidos para sempre. Ora, já sinto de Ornelas e Ruiz, que fora conhecedor da paixão que me infelicitara a existência, agora, vendo-me assediar-lhe o lar com atitudes amistosas, percebeu facilmente a natureza dos intentos que me animavam. Eu, aliás, não procurava dissimulá-los. Agia, ao contrário disso, assintosamente, dado que a pessoa de um jesuíta e, ainda mais, oficial do santo ofício, era inviolável para um lego. Posto ao corrente dos fatos pela própria esposa, que junto dele procurava forças e conselhos a fim de resistir às minhas insidiosas propostas, Encheu-se de temor, desacreditado dos laços de parentesco, e, consertando entendimentos e resoluções com os seus superiores, preparou-se a fim de deixar Madrid, buscando refúgio no estrangeiro para si próprio, como para a família. Descobri-o, porém, a tempo. Viver sem Magda era tortura que já me não seria possível suportar. Eu quisera antes tornar-me desgraçado, ainda que desprezado por ela com descaso, por ventura mais chocante, quisera mesmo ser odiado com todas as forças do seu coração, mas que a tivesse ao alcance dos meus olhos, que a visse frequentemente, que a soubesse junto de mim embora que, em verdade, separados estivéssemos por duras e irremediáveis impossibilidades. Desesperado, pois, desejando inatingível por qualquer preço, denunciei Jacinto de Ornelas como o ao tribunal do santo ofício, pensando livrar-me dele para melhor apossar-me da esposa. Provei com fatos a denúncia. Livros heréticos em relação à Virgem Mãe, que sempre foram armas terríveis nas mãos dos denunciantes para perderem vítimas das suas perseguições, espantários fabricados, não raramente, pelos próprios que ofereciam a denúncia, farta correspondência comprometedora com luteranos da Alemanha, inteligências com adeptos dispersos pelo país inteiro, como pela França, sua ausência sistemática do confessionário, os próprios nomes dos filhos que lembravam a Alemanha e a Inglaterra, mas não a Espanha, e cujos registros de batismo não pôde apresentar, alegando haverem sido realizadas na Holanda as importantes cerimônias. Tudo provei, não, porém, por zelo, a causa da religião que eu pudesse considerar digna de respeito, mas para me vingar do desprezo que, por amor dele, Maria Magda me votava. Uma vez preso e processado... Jacinto foi-me entregue por ordem de meus superiores, os quais me não puderam negar a primeira solicitação que no gênero eu lhes fazia, dados os bons serviços por mim emprestados à instituição. Conservei-o desde então no segredo de masmorra infecta, onde o desgraçado passou a suportar longa série de martirizantes privações, de angústias e sofrimentos indescritíveis, por inconcebíveis à mentalidade do homem odierno, educado sob os auspícios de democracias que, embora bastante imperfeitas ainda, não podem permitir compreensão exata da aplicação das leis férreas e absurdas do passado. Nele se vê a revolta que me extorcia o coração, me sentindo preterido pela mulher amada em seu favor. Meu despeito inconsolável e o ciúme nefasto que me alucinara desde tantos anos inspiraram-me gêneros de torturas ferazes as quais eu aplicava, possuído de demoníaco prazer, recordando as faces rosadas de Maria Magda, que eu não beijara jamais. As tranças ondulantes, cujo perfume não fora eu que aspirara, os braços cariciosos e lindos, que a outro que não eu, que a ele, haviam ternamente prendido de encontro ao coração. Cobrei infame e satanicamente, a jacinto de Ornelas e ruiz, na sala de torturas do Tribunal da Inquisição em Madrid, todos os beijos e carícias que me roubara daquela a quem eu amara até a loucura e o desespero. Fiz que lhe arrancassem as unhas e os dentes, que lhe fraturassem os dedos e deslocassem os pulsos, que lhe queimassem a sola dos pés até chagá-las, mas lentamente, pacientemente, com lâminas aquecidas sobre brasas que lhe açoitassem as carnes retalhando-as, e tudo a pretexto de salvá-lo do inferno por haver anatematizado, obrigando a confissões de supostas conspirações contra a igreja, sob cujo nome me acobertei para a prática de vilezas. Presa de enlouquecedoras inquietações, Magna procurou-me. suplicou por entre lágrimas, trégua e compaixão. Lembrou-me sua qualidade de parente próximo como a qualidade de Jacinto também parente. Os dias longínquos da infância encantadora, desfrutados no doce convívio campestre entre as alegrias do lar doméstico, protegidos ambos pela intimidade de quase irmãos. Cínico e cruel, respondi-lhe, interrogando-se fora pensando em todos aqueles detalhes inefáveis de nossa juventude que, consigo mesma, ou certamente com jacento consertara a traição abominável que me infligira. Falou-me dos filhos, que ficariam à mercê de duríssimas consequências com o pai acusado pelo santo ofício. E, ainda mais, se viesse ele a morrer em vista do encarceramento prolongado, concluindo por supliciar, banhada em pranto, a vida e a liberdade do marido, como também a minha proteção, a fim de se refugiarem na Inglaterra. Falei, então, após lançar-lhe em rosto o odioso fel que extravasava de minha alma, vendo-a mercê de minhas resoluções. Terás de retorno teu marido, Maria Magda, mas sob uma condição, da qual não abrirei mão jamais. Entrega-te, sê minha. Consente em aliar tua existência à minha, ainda que ocultamente, e tu restituirei sem mais incomodá-lo. Relutou a desgraçada ainda durante alguns dias. Todos os arrazoados que uma dama virtuosa, fiel à consciência aos deveres que lhe são próprios, poderia conceber a fim de eximir-se à prevaricação, minha antiga noiva apresentou a minha senha de conquistador, desalmado e inescrupuloso, por entre lágrimas e súplicas, no intuito de demover-me da resolução indigna. Mas eu me fizer irredutível e bárbaro, Tal como ela própria, quando outrora lhe suplicara, desesperada ao me reconhecer abandonado, que se amerciasse de mim, não atraiçoando o meu amor em benefício de Jacinto. Aquela mulher que eu tanto amara, que teria feito de mim o esposo escravo e humilde, tornara-me feroz com o perjúrio em favor de outro. Levantavam-se, então, das profundezas do meu ser psíquico, as remotas tendências maléficas que, em Jerusalém, no ano de 33, me fizeram condenar Jesus de Nazaré em favor da liberdade do bandoleiro Barrabás. Aliás, existia muito de capricho e vaidade nas atitudes que me levavam a desejar a ruína de Magda. E, enquanto o casal execrado sofria o drama pungente que o homem moderno não compreende senão através do colorido da lenda, eu me rejubilava com a satisfação de vencê-la, despedaçando-lhe a felicidade que incomodava meu orgulho ferido. Quando... Alguns dias depois do nosso entendimento, a desventurada noiva da minha juventude, descendo a sala de torturas, contemplou o espectro a que se reduzira seu belo oficial de mosqueteiros, não mais trepidou em aceder aos meus ignóbeis caprichos. Eu a conduzir até ali propositadamente, a título de visitá-lo, observando que sua relutância ameaçava prolongar-se. Para suavizar os sofrimentos do marido, furtando-o as torturas diárias que o extenuavam, a fim de conservar aquela vida para ela preciosa sobre todos os demais bens e a qual minha sanha assassina ameaçava exterminar, a infeliz esposa curvou-se ao algoz, e se para que de seu sacrifício resultasse a libertação, a vida do pai, dos seus filhos muito queridos. Não obstante, meu despeito exasperou-se com o triunfo, pois, mais do que nunca, reconheci-me execrado. Eu pretendera convencer Magda a associar-se para sempre ao meu destino, embora lhe concedesse o retorno do esposo ela, porém, que se sacrificar as minhas exigências intentando salvar-lhe a vida, não pudera ocultar o desprezo, o ódio que minha desgraçada pessoa lhe inspirava, o que, finalmente, me provocou o cansaço e a revolta. Detive-me, então, exausto de lutar por um bem inatingível, e renunciei aos insensatos anelos que me dementavam. Ainda assim, sinistra vindita engendrou-se em meu cérebro, inspirado nos poderes do mal, a qual, realizada com o requinte da mais detestável atrocidade que pode afluir das profundezas de um coração tarjado de inveja, de despeito, de ciúme, de todos os vis testemunhos da inferioridade em que se refocila, deu causa às desgraças que há três séculos me perseguem o Espírito como sombra sinistra de mim mesmo projetada sobre o meu destino, desgraças que os séculos futuros ainda contemplarão em seus dolorosos epílogos. Maria Magda pedira-me a vida e a liberdade do marido, e comprometi-me a conceder lhas Esqueceu-se, porém, de fazer-me prometer restituí-lo intacto, sem mutilações. Então, fiz que lhe vazassem os olhos, perfurando-os com pontas de ferro encandecido, assim barbaramente desgraçando-o, para sempre lançando-o nas trevas de martírio inominável, sem me aperceber de que existia um Deus todo-poderoso a contemplar, do alto da sua justiça, o meu ato abominável, que eu arquivara nos refolhos de minha consciência como refletido num espelho, a fim de acusar-me de mim exigir inapeláveis resgates Através dos séculos. Oh, ainda hoje, três séculos depois destes tristes fatos consumados, recordando tão tenebroso pretérito, fere-me cruciantemente a alma a visão da desgraçada esposa que, indo, a convite meu, receber o pobre companheiro no pátio da prisão, ao constatar a extensão da minha perversidade, nada mais fez senão contemplar-me surpreendida para, depois, debulhar-se em pranto, prostrada de joelhos diante do esposo cego, abraçando-lhe as pernas vacilantes, beijando-lhe as mãos com indescritível ternura, recebendo o maltratado e inválido com inexcedível amor enquanto, entre risos chistosos, eu chasqueava. Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora, tal como constou do nosso ajuste. Não podereis negar a minha generosidade para com a noiva perjura de outro tempo, pois que, podendo agora matá-lo, deponho-o nos seus braços. Mas estava escrito, ou eu assim o quisera, que Maria Magda continuaria galgando um calvário áspero e tempestuoso, irremediável para aquela desventurada existência. Jacinto de Ornelas e Ruiz, inconformado com a situação inesperada quanto deplorável, não desejando tornar-se um estorvo nefasto à vida de sua dedicada companheira, que passara a chifia do lar... Desdobrando-se em atividades heróicas, abandonada pelos amigos, que temiam as suspeitas do mesmo tribunal, que julgara seu marido. Esquecida até mesmo por mim, que me desinteressara da sua posse, exausto das inúteis tentativas para me tornar amado. Já sinto que a ela própria, como aos filhos, desejara salvar da perseguição religiosa que fatalmente se estenderia contra todos os da família, suicidou-se dois meses depois de obter a liberdade, auxiliado no gesto sinistro pelo próprio filho mais jovem, que, na inocência dos seus cinco anos, entregar ao pai o punhal por este solicitado discretamente e o qual acionou encostando-o à garganta enquanto a outra extremidade era apoiada sobre os rebordos de uma mesa pondo assim termo à existência Maria Magda voltou para a aldeia natal com os filhos desolada e infeliz nunca mais até o momento em que esboço estas páginas, pude vê-la ou dela obter notícias. E já se passaram três séculos, ó oh, meu Deus! O arrependimento não tardou a iniciar vigorosa reação em meu amesquinhado ser. Nunca mais, desde então, logrei tranquilidade sequer para conciliar o sono. Indescritível estado de superexcitação nervosa, trazia-me invariavelmente atordoado e surpreendido, fazendo-me reconhecer a imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego, por toda a parte onde me encontrasse, tal se se houver estampado em minhas retentivas, indelevelmente. Posso o mesmo asseverar que meu desejo de emenda teve início no momento justo em que, entregando Jacinto à sua mulher, a esta vi prostrar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de ósculos e de lágrimas, como a testemunhar, no ápice do infortúnio, não sei que sentimento sublime de amor e compaixão, que eu não estava à altura de compreender. Desse momento em diante, procurei evitar cumprir as tenebrosas ordens de meus superiores, o que, lentamente me induzindo à inobservância dos deveres a minha guarda confiados, me fez cair das boas graças em que até então vivia e, mais tarde, me levou ao cárcere perpétuo. Da segunda metade, pois, do século XVII até agora entrei a espiar, quer na terra como homem ou no invisível como espírito, os crimes e perversidades cometidos sob a tutela do santo ofício. Arrependimento sincero e que, eu vos garanto, meus amigos, existir inspirando todos os meus atos, há-me encorajado a enfrentar situações de todos os matizes do infortúnio Contanto que, de minha consciência, se apagar vem a nódoa vexatória de me ter prevalecido do nome Augusto do Divino Crucificado para a prática de ações criminosas. Narrar o que tem sido tais lutas até hoje, as lágrimas que me têm escaldado a alma repesa e desolada as insólitas investidas dos remorsos torturantes impostas pela consciência exacerbada, a série, enfim, dos acontecimentos dramáticos que desde então me perseguem, seria a tarefa cansativa, horripilante mesmo, a qual me não exporei. Necessários se fariam, aliás, alguns volumes especiais para cada etapa. Até que, na segunda metade do século XIX, eu me preparei, só então, para a última fase das expiações inalienáveis, a cegueira. Cumpria-me perder de qualquer modo a vista impossibilitar-me por essa forma de garantir a subsistência própria Privar-me do trabalho honroso a fim de aceitar o auxílio, tanto mais vexatório e humilhante para o desmedido orgulho que ainda não pude exterminar do meu caráter revel, quanto mais compassivo e terno fosse. Desbaratar ideais, desejos, ambições, contemplando ao mesmo tempo ruírem fragorosamente meus valores morais e intelectuais minha posição social, para aceitar a escuridão inalterável com meus olhos apagados para sempre. Mas também me cumpria fazê-lo resignado e dignamente, testemunhando pesares pelas selvagens ações contra o rival de outrora, como atestando respeito e provando íntimas homenagens àquele mesmo Jesus, cuja memória fora por mim, ultrajada tantas vezes. Todos vós sabeis da fraqueza que me assaltou ao reconhecer-me cego. Não tive absolutamente forças para o terrível testemunho na hora culminante da minha reabilitação. Oh, a justiça imanente do Criador que nos deixe entregas às nossas próprias responsabilidades a fim de que nos punamos ou nos glorifiquemos por meio do enredamento e sequência, fatídicos ou brilhantes, das ações que cometemos pelo desenrolar das sucessivas existências. O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, senti também eu, três séculos depois, ao perceber que perdera a luz dos olhos. As atormentações morais, as angústias, as humilhações insofríveis, o desespero inconsolável, ao se ver à mercê das trevas, e que levaram aquele desgraçado ao funesto erro do suicídio, também em meu ser se acumularam com tão dominadora efervescência que lhe imitei o gesto, tornando-me, em 1890, suicida como ele o fora, em meado do século XVII. Isso tudo aconteceu assim. Certo, errado ou discutível, assim foi que aconteceu. E tal como foi é que me cumpriria a relatar. Da tessitura deste enredo pavoroso, compreender-se-á que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer as consequências? Absolutamente não. A suprema lei, cujos dispositivos se firmaram na supremacia do amor, da fraternidade, do bem, da justiça, como do dever e de toda a esteira luminosa de suas gloriosas consequências, e que, ao mesmo tempo, previne contra todas as possibilidades de desarmonização e heterogeneidade com suas sublimes vibrações, não estabeleceria como lei, jamais, a infração máxima por ela mesma condenada. O que se passou comigo foi, antes, o efeito lógico de uma causa por mim criada a revelia da lei soberana e harmoniosa que rege o universo. Com ela desarmonizado, enredando-me em complexos cada vez mais deprimentes por meio das escabrosidades perpetradas nos sucessivos ligamentos das existências corporais, fatalmente chegaria ao desastre máximo, tal o bloco de rocha que, se precipitado do alto da montanha, rola rápido e inapelavelmente até o fundo do abismo. E a fatalidade é essa, criação nossa, gerada dos nossos erros e inconsequências através das idades e do tempo. Que tu me acredites ou não, leitor, não destruirás as linhas da verdade paridamente exposta nestas páginas. A triste história da humanidade, com seus carregamentos de desgraças que tão bem conheces, aí está, diariamente afirmando exemplos idênticos ao que acabo de apresentar.